está a dormir, já está forrada, temos um gancho a condizer e tudo. Se até eu para tirar isto está. Nós estamos em França, em Nice. Viemos cá de quinta a domingo. Eu tentei planear ao máximo esta viagem para não perdermos nem tempo e com o bebê tudo é muito diferente, portanto, nós agora vamos aqui ao Carrefour para hum, comprarmos alguma fruta e algumas coisas também para a Madalena ir comendo durante, um, durante o dia que foi uma das coisas que me preocupou mais, sem dúvida, uh, era o que ela ia comer. Portanto, deixámos as coisas no hotel e vamos agora Uma das coisas que eu quis mesmo comprar cá foi os snacks para comer durante o dia, fraldas para não ocupar espaço de bagagem. E... e pronto, são algumas coisas que eu decidi comprarmos por cá. É papo, Mas há uns fumes desses. De este aqui? Sim. Bem, viemos agora a almoçar, encontrando aqui este restaurante muito giro. Uh, este também, acho que vamos pedir uma em uma, e uma salada de arroz preto experimentar. Já ah, vai dar calor, não está, Lady? A pequenina continua a dormir aqui dentro. Está é podre de sono, coitadinha. Hum. Princesa mais poupa. Bem, encontramos aqui este sítio que tem boia de crianças a brincar nesta fonte, está imenso calor, não corre maragem aqui. Bem, gente, vou aproveitar para partilhar com vocês algumas coisas que eu trouxe para a viagem. Portanto, este era o Bio que foi o que eu usei mais durante a minha gravidez, que era para prevenir as estrias e adorei, foi sem dúvida o meu óleo da gravidez praticamente toda e agora eles lançaram outro que eu trouxe que é esta versão em gel, que está só espetacular, que é para uma hidratação profunda. Eu normalmente no verão tenho as pernas muito secas e eu estou a amar usar isto nas pernas porque fica com ar hidratado, bonito, porque fica umas pernas... No fundo parece que até me realça mais o meu próprio, a minha cor de pele, porque em vez de ficar com aquele aspecto branco, meio cinzento da pele desidratada, a pele fica muito mais bonita, com aspecto saudável. a ver, isto é assim um gel... Pus agora um bocadinho em minha mão para vocês terem uma ideia. Portanto, para hidratar a pele, sem dúvida que recomendo muito este, então veio comigo para esta viagem. vocês Já sabem, esta é a versão antiga para prevenir estrias e esta é a versão em gel para hidratar e devo dizer que o cheiro é maravilhoso. Depois, para a minha pele, para a minha pele para proteger do sol, Trouxe a gama da Caladril, eu já vos tinha mostrado nos meus stories, já tinha também usado quando fui para os primeiros dias de praia na Galé. Eu adoro este Caladril Ida, é maravilhoso porque é pensado para a pele mista, a oleosa e a minha pele é oleosa, portanto é perfeito para usar nestes dias de calor e de sol. Portanto, ele é anti e anti-imperfeições e super resistente à água. Trouxe também este caladrelo uh, 30 em spray e como também vamos à piscina ou à praia, trouxe também este 50+, mais, que é assim, em loção, mas o meu preferido é este, em spray. Portanto, trouxe a gama completa. E pronto, vou agora passar isto nas minhas pernocas, sair de casa com este calor e com a madalena e com tudo atrás, portanto, desejem-me sorte. Será que está bocado? deixe ficar sempre na encontra. Bem, estamos no centro, David, diz aí o que é que vem. Hello. Então, não sei, já se no banho, já é tudo. Entretanto estou com esta camisa estou a morrer de calor porque está um bafo de comunal, a dona Madalena vai aqui em baixo. Um, pronto, vamos agora jantar a um sítio que se chama Peixes. Eu vi na internet antes <risos> de vir para cá, uh, por isso vamos ver se é bom, se não é. Já volto a contactar. Estamos aqui no restaurante de peixes, conseguimos mesa, para mais ou menos o quê? 20 minutos, não foi Gui? Pronto, conseguimos aqui mesa com a Dona Madalena aqui, nem vou olhar muito para ela porque senão, tenho que estar ela choro. E o Gui, gostou da minha sugestão, Eu estou tão feliz, vocês não têm ideia, ele é super esquisito sempre. Sim, é esquisito, é. Pronto, restaurante é esse. Uh, e nós não sabemos ainda como é que se faz esta logística com a Madalena do jantar porque acabámos de pedir um peixe branco com gnocchi uh, e pronto, vamos ver isto Bem, primeiro vamos experimentar isto, não é? Depois o limão por cima é... Oh, meu Deus! E agora? Isto é só engolir, não é? Ou oh, não! Mas é que comer isto! Não é gorda! Dois. não Dois! Não. Não, é muito então. Então? Ai ah, ai, não sei, iPhone é vida. Yeah. Vai meter, vai meter. Segura como deve ser, meu amor. E aqui temos o jantar da Madalena. Ela não gosta de ir. Por que é que inclinas a cabeça para trás? Não tipo? sei. Deves dar uma boa <risos> Amou o pratinho dela com gnocchi um e peixinho grelhado. Aqui temos uma cerveja de peixe branco com morangos e aqui o tal gnocchi de polvo. Não é, baby? Essa guarda já está mais feliz porque já está mais alimentada. Olha, já está boa. Que é chique. Vamos. Let's go. Bora. Vem por aqui, vamos? Helena, vem, vamos para o que é nosso. Bem... E como é dias malta! Bom, dias, Acordamos mas... agora... Estou Helena, né? Diga a Deus. <risos> Viemos agora ao mercado das flores também aqui em Nice. Uh, vamos dar uma voltinha por aqui, ah, ver é e depois vamos subir até ao castelo. Não é castelo, mas já vos mostro. Um, muito giro, vamos ver. Olha. Yeah. O que queres, meu amor? É Crençoculindo! Ah é? Agora partilha ao assim. fundo. Não sei se aqui na máquina dá para ver muito bem, mas muito nice. É assim. Bem, chegamos cá a cima, depois de muito sacrifício. Subimos montes de escadas, não foi, Madalena? Vir ao colo da mãe? Colo? Pronto, pronto, a mãe dá um. Tínhamos que subir imensas escadas de carrinho e chegámos cá assim e percebemos que talvez houvessem uns um dois sensores, não há algum lado, Um elevador, não é? Portanto, agora é para ser bem ver Agora vamos espreitar a cascata, não é? Aqui no. no parque, cartel já para a colher a cascata, temos já uma aqui. Vamos ver. É bom, bom, bom, bom. Se vir isto tudo e não ver a cascata era mó demais. Obrigado. Uhum. Bem, aqui estão as cascatas, vejam só que tudo Bem, Malta, é Bom dia. Hoje nós ficámos muito no hotel porque a Madalena ontem estava assim um bocado a passar mal com o calor. Então hoje nós não saímos. Uh, ficámos no hotel na parte da manhã por isso não pelo muita coisa. E só estamos a sair agora, quase às 9 da noite. Porque teve, tem estado imenso calor, então ela não está habituada a este calor todo e nós também não. Então só saímos agora. Uma coisa que eu queria partilhar: uma coisa que eu queria partilhar é que de facto, para a próxima viagem, eu vou trazer sem dúvida sopa. Eu não fazia ideia que as sopas dos bebés passavam no avião, vidas minha, burrice minha, mas de facto as sopas dos bebés passam, a única coisa que pode acontecer é nós termos que experimentar. E eu vinha muito naquela de, ah, se não haver nada, sei lá, sempre sopa nos restaurantes ou assim, mas não, é mentira. Nós, desde que estamos aqui, eu peço sempre sopa para a Madalena. nunca tem sopa, ou porque está muito calor e eles não vendem sopa, porque está imenso calor, ninguém come sopa, ou porque, sei lá, simplesmente não tem ou é instantânea, e não recomendo andar dar a bebé, portanto estou uh, um bocado chateada de não ter trazido. Se bem com este calor também sopa... Com este pai. calor também está bem, mas podia comer uma sopa assim mais... Desculpa. Podia comer uma sopa assim mais... Podes ver se eu estou focada, bem Estás focadíssimo. Pronto, podia comer uma sopa assim mais... mais fria ou assim, mas não. Bem, desculpem, eu parei de gravar, estava ali muita gente. Uh, mas pronto, vamos agora jantar, são 9 da noite e está um calor infernal ainda vamos um, um jantar ali perto do Porto que não fomos ainda para aquelas zonas um, e é isto até agora estou a gostar imenso da cidade a cidade é gira mas honestamente eu pensei que as praias fossem melhor porque oh, tem montes de pedras tipo... ah, isso é aqui no centro também yeah, é aparentemente há outras praias mas tipo estas aqui são todas de pedra nós estamos habituados a praias lindas e Espetaculares em Portugal, portanto, os nossos padrões estão muito lá em cima. Uh, viemos jantar, super recomendado, é um dos mais recomendados aqui. E ficámos sempre a porquê porque é jantar. Porque... Sim, mas supostamente também não nos recomendaram para jantar. Recomendaram tipo. Sim, Tipo, acho que esta frase tipo, não fala é, as assim, calorias, não sei, eu não escrevo de gênero, não era bem isso a eu procurava. Não, pegava. não foi bem, está um bocado difícil. É tudo muito frito, dá bastante fritura. Uh, então não adorámos este restaurante, mas provavelmente tipo, é giro, é simpático. Mas, não, eu achei que não sei. Eu sempre achei não é o que uma salada com um tipo de de isto é para jantar jantar. É mesmo para discar alguma coisa, mas os nossos potinhos é que é isso, eu acho que, eu gosto tanto do país, que acho que é e que um bocado daquela... isto é que é a vossa praia, é um bocado. a é perfumar a salada? Estou. Amo é uma saladinha malta. O meu desejo de gravidez permaneceu. Eu sempre adorei alface. Eu sempre adorei alface, portanto, adorei alface, portanto desde pequenina. Por é que talvez à pelas e eu fiquei com este vício ainda mais durante a gravidez, mas continuo com o mesmo vício. Obrigada, caladinha. Se vai estar a Madalena, está caladinha, e nós conseguimos tomar e falar ao mesmo tempo. Eu acho que nisso lembra-me imenso é, Itália. primeiro, não mastigues e tipo... Eu acho que nisso lembra me imenso, é, <risos> que nisso, lembra -me imenso Itália. Não sei porquê, quer dizer, -se, sei, por causa dos restaurantes, dos, das flores, dos prédios. É um bocado para a Verona com Milão, ah, a comida também, tudo, muita barra de pizzas, muitas gelatarias. Já chega, não? Não, isto tudo é só aqui, E o Gui também é mesmo, não acho uhum. Mas é um bebê quase que é ó. Não falas demais. Mas eu não disse nada, eu nem falei como é. Olhaste. Vou curá-la. Ela já, já vai para trás. É. Okay. Boa, olha então. Minhas te saudadinhas, viciosa. Já faltas a contactar, não é? E não vou te contar Até já. <risos> Conseguimos um bebê a dormir, não sei por quanto mais tempo. Voltámos aqui à praça principal e viemos aqui ao Grom que também há em Lisboa, então já sabemos que é bom. E dá-lhe a gosto, dá-lhe a E assim sempre também aqui com este bebê. Fala! Sim. Basicamente, nós somos fiéis, sempre comemos sempre, quais os mesmos sabores. É uma fala, caramelo salgado ou doce de Neste caso, o Dromo come sempre caramelo salgado. E eu, pistacho e melão. Acho que é melão até. Muito bom. Está bom? Bye. Uh -huh.